Território versus hierarquia, página 179, só um minutinho. Território versus hierarquia. No reino animal, os indivíduos se definem de duas maneiras, pela posição na hierarquia, uma galinha no galinheiro, um lobo na alcateia, ou pela ligação com o território. Uma base, um território de caça, um gramado. É assim que os indivíduos é, adquirem segurança psicológica. Sabem, é, sabem onde estão? Sabem onde estão? O mundo faz sentido. Das duas orientações, as duas orientações que ele está falando aqui, é a orientação território e a orientação hierarquia. É... Das duas orientações, a hierarquia parece defeituosa. A hierarquia tá seria, a por exemplo, a fama estaria na, na orientação hierarquia. É a que vivenciamos automaticamente quando crianças. é quando crianças Juntamos-nos de modo natural, em bando, em grupos, sem pensar no caso. Sabemos quem está por cima e quem está por baixo. E conhecemos nosso lugar. Definimos-nos ao que parece instintivamente por nossa posição no pátio da escola na rua no clube só mais tarde na vida em geral após a severa educação na universidade muitos tombos começamos a explorar a alternativa territorial alguns conseguem salvar a própria vida assim é... aí ele vai falar a orientação a orientação hierárquica o artista e a hierarquia. A definição, uh, a, a definição de hack. A orientação territorial. O artista e o território. Que eu não vou ler agora, que é, que é muita coisa. Mas basicamente a, a diferença entre o território e a hierarquia. A, essa, aqui, acho, essa aqui acho que é legal ler. A diferença entre o território e a hierarquia. Lembrando. Hierarquia está naquela ideia mais do nível, a ideia de fama. Território está mais na ideia de relevância. Como saber se a nossa orientação é territorial ou hierárquica? Uma das maneiras é perguntar a nós mesmos. Se eu me sentisse realmente ansioso, o que faria? Se pegarmos o telefone e ligarmos para seis amigos, um atrás do outro, com o objetivo de ouvir a voz deles e confirmar se ainda nos amam, estaremos operando hierarquicamente. Estamos buscando a opinião favorável dos outros. O que Arnold Schwarzenegger faria num dia ruim? Não ligaria para os amigos, iria para a academia, ainda que o local estivesse vazio e ele não trocasse uma palavra com ninguém. Arnold sabe que trabalhar sozinho já basta para reequilibrá-lo. A orientação dele é territorial. Outro teste. Quando estiver desempenhando qualquer atividade, pergunte-se, se eu fosse a última pessoa na Terra, ainda estaria fazendo isso? Se você estivesse sozinho no mundo, a orientação hierárquica não faria... Se você estivesse sozinho no mundo... A orientação hierárquica não faria sentido. Não haveria a quem impressionar. Portanto, se continuar desempenhando aquela atividade, parabéns. Está agindo territorialmente. Se Arnold Schwarzenegger fosse o último homem da Terra, não deixaria de frequentar a academia. Steve Wander ainda tocaria piano. Seu sustento vem do próprio ato, não da impressão que este possa causar nos outros. Tenho uma amiga louca por roupas. Se fosse a última mulher da terra, correria para as lojas. Givenst ou St. Laurent, uh, Saint Laurent uh, forçaria a entrada e começaria a pilhar, E não seria para impressionar ninguém, ela apenas gosta de roupas. Esse é o seu território. E quanto a nós, artistas, como fazemos o nosso trabalho? Hierárquica ou territorialmente? Seria a primeira coisa que faríamos caso tivéssemos um acesso de entusiasmo? Se fôssemos a última pessoa da Terra, ainda iríamos ao estúdio, à sala de ensaio, ao laboratório? Então, essa é a ideia da hierarquia versus território, né? Então, como eu falei, hierarquia tem a ver com essa ideia de fama. Então, é assim, aquilo que a gente aprende, né, muitas vezes na escola, na infância, em que lugar a gente ocupa, a gente tá mandando, tá obedecendo, tá sendo amado, tá sendo odiado. Estamos dentro do bando, fora do bando. E a orientação territorial territorial vendo essa ideia tipo assim qual que é meu território? Ah, o meu território é a, a academia. Então não importa que as pessoas estão é, é, se as pessoas me requisitam ou não, se importa comigo ou não, vou para a academia. Ou o meu território é o rap, meu território é o rap não importa o que está acontecendo lá fora, eu vou para o estúdio, que tem a ver com a ideia de relevância. né? Então, quando a gente acha o nosso território, né? pensando aqui com base no, no livro, é, você vai buscar ser relevante nele, né? e pegando essa metáfora de território, de terra, né? É, de, de terra onde a gente planta, é o próprio trabalho no território que vai trazer a vamos dizer assim o seu alimento da alma vamos dizer assim né? é o próprio trabalho o seu próprio gosto por aquilo é o seu território é, já hierarquicamente é essa ideia tipo quanto eu tenho de views quantas quantos eu tenho de like eu sou mais famoso menos famoso né que está muito ligado a essa busca da atenção né então ele fecha com essa com essa com esse teste né faça um teste se se você fosse a última pessoa no mundo você ainda faria o que você faz né se você faz se você é um esportista ou um artista é um, um criativo você ainda faria essas coisas ou você faria outras coisas né então é, é essa ideia do território versus hierarquia né ah, né, falando que a, a, a hierarquia não é o caminho e sim o território. Né? Tipo, qual é o seu território? Você vai lá e planta no seu, no seu território, tipo isso. Boa tarde, Ed. Beleza? Beleza. Oh, Maravilha. Tá tudo ótimo, que bom. É, Lucas, é, você quer falar alguma coisa? Não, não, só ouvir mesmo. É, Eu te queria... dei algum. <risos> é, você quer falar uma coisa, Ed? Eu queria. É, ah, nessa, nessa parte aí de território e, e hierarquia. Uh... Eu entendi que a, que a hierarquia está mais ligada, você é ligado mais com a fama e território, você, naquilo que você já sabe, né? Mas mesmo a gente, naquilo que a gente, ou oh, naquilo que você, a, a, a hierarquia também está ligada naquilo que as pessoas pensam, ou acho, de você, né? Uhum. Mas no território também a gente não fica ligado nisso, porque, para saber também se a gente não está saindo muito da linha do que a gente está falando, às vezes, sabe? Uhum. A gente, eu posso, tipo assim, eu tô ligado naquilo que eu sei, eu sei o meu território, minha terra, o que eu vou fazer, mas uhum. isso perante a sociedade, perante o um mundo, né, tipo, é, sabe, não sei como é que ficaria isso, porque o exemplo que é, é, então, o exemplo é aquele filme Music, né, da CIA, e que ela teve uma ideia, fez o filme, e mas ele foi muito massacrado, porque era um, é um filme de autista, e como ela coloca nesse filme né essa representação do autista, hum. entendeu? Que está muito é, meio atrasado, sabe? Entendo. É, tipo, entendeu? Então, é tipo, mesmo a gente sabendo, às vezes, a, a nossa posição, aquilo que eu quero fazer, meu minha terra, sei lá, é, a gente às vezes precisa da ligação com o externo também, né? Não assim. sei. Sim. Sim. É, faz sentido. É. Mas eu acho que... Só, só uma dúvida, assim, só para eu saber o que usar de referência ou não. Você está me fazendo a pergunta com base no que eu li agora ou você chegou a ler o livro também? Nunca li. Só, ah, só tá. essa base. Aqui ah, não, que... Só para eu saber. Só e, só... e assim, não sei se você entrou na hora que eu falei, Ed, mas só para vocês saberem, é... eu acho que eu compartilhei com vocês o A Guerra da Arte e, e alguns livros lá no grupo. Se eu não compartilhei, vocês me lembram de eu compartilhar. Então, esse livro, esse título é... É, é um título de, re, de relançamento, mas é o Guerra da Arte, tá? Então, se alguém leu o Guerra da Arte, é o mesmo livro, tá? Só para só situar quem está chegando depois. Mas, então, eu acho que, por exemplo... Vamos ver se eu entendi, né? se eu respondo, se eu entendi o que você é, pontuou. Mas, por exemplo, eu posso ir para o estúdio e ouvir muita música e ouvir muitas referências que eu gosto para saber tipo que tipo de que é o que a gente vai fazer daqui a pouco que tipo de, de criação eu quero fazer aqui que tipo de voz de timbre oculto, curto que tipo de imagem eu curto só que o seu sentimento né você internamente pode estar pensando eu quero saber isso para implementar ampliar meu território então você está no na linguagem você está na, na, na chave do território você também pode estar no estúdio e ir falando pô o que que que que está pegando né tipo o que que o Jay z está falando que, que que tipo de imagem está sendo mais acessada aí você está na linguagem da hierarquia e, então tem uma parte do livro que ele chama é, que ele é escritor né o, o, a arte dele é a escrita que ele chama a, ele chama do, dos escrevinhadores, né que é aqueles que escrevem que as pessoas querem ler para se encaixar hierarquicamente em algum lugar bom. E Mas como você falou, é um livro é um livro junguiano, né? Então tem bastante aquela ideia do, do externo e interno que você falou. É, eu acho que ele está colocando esses dois universos, mas eu acho que é impossível, né? Em algum momento você está numa linguagem, em algum momento você está numa chave, em algum momento você está em outra, né? Porém, eu imagino que se você parar, passar a maior parte do tempo na linguagem da hierarquia, tudo vai ser sempre sempre aprovação dos outros, né? Então, é, eu imagino que ele que ele esteja esteja passando uma mensagem. É, façam a sua escolha principal da sua atividade, enfim, da sua vida, com base qual é o seu território. E, por outras questões, você vai, de repente, na hierarquia por uma questão, às vezes, de... Né, de sobrevivência, de, de mercado, que, que eu estava até falando uh, para o Lucas. Uh, por exemplo, eu, como um, um artista, vamos supor que eu sou um artista que, cara, eu tô criando muito, eu estou muito satisfeito com o meu trampo e estou nessa pegada, se não tem ninguém no planeta que eu faço, vou para estúdio, vamos supor que eu estou nessa pegada. É... Ao mesmo tempo, acho que isso não, não é impeditivo de eu, por exemplo, que nem a gente estava falando, eu estou criando, eu estou buscando referências, eu estou curtindo o processo. Aí todo mundo do mundo voltou e apareceu, e eu buscar uma estratégia de, de marketing, né? Como que eu posso fazer o tráfego, como eu posso fazer a campanha? Tudo bem, sobre, né? Não quer dizer que você está buscando seu espaço mental na hierarquia. Né? É, é um lugar, como ele diz, né? é um lugar psicológico. E como a gente percebe, eu percebo muito isso no rap, né? Por exemplo, muitos alunos que eu tenho, às vezes eles chegam buscando o, um produto final, tipo, ah, eu quero, como que eu vou executar tal coisa? E eles encontram o quê? Uma jornada, um processo. E aí, assim, se não houver identificação com o processo, talvez não seja o seu território, né? então para mim é o território é muito sobre a identificação com o processo em si né acho que resumindo cara como você faz está é, fazendo esse trabalho é, ainda que você não precisasse eu não tivesse por quem fazê-lo por quanto é pelo trabalho se sim é um trabalho super do território do seu território né se não é bom a gente pensar qual é o nosso né qual é o nosso território e acho que nosso território ao longo da vida agora estou falando eu né não do do autor mas acho que ele pode mudar ou assim, transmutar, né? Por exemplo, na minha cabeça, o meu território não é necessariamente o rap. O meu território eu reconheci como a criação e as palavras. E eu já, já falei para mim mesmo: daqui uns anos, eu quero de repente estar na literatura, eu quero estar no roteiro de cinema. E o rap é o quê? Ela é a ferramenta pelo qual eu exerço o meu território, que é das palavras, da criação da, e da troca de informação a parada de ensinar também é muito o, o que eu sou, assim, em essência, que eu gosto. Né? Então, acho que é sobre esse lugar, é, você pega esse lugar, né? é, imagina que não é um lugar psicológico, né? e você imagina assim, em quais é, processos da sua, do seu trabalho, da sua jornada, quanto tempo você está no território e quanto tempo você está na hierarquia. Né? A, é... E o... É muito interessante porque é, não posso, a gente não pode afirmar isso, mas geralmente um território é, fértil né, e bem bem alimentado, bem trabalhado, tende no mundo externo a estar em alguma boa classificação hierárquica, justamente por ela não importar tanto. E buscar a classificação hierárquica tende a deixar a gente lá embaixo da classificação hierárquica porque é uma coisa porque é, é ele traz uma ansiedade né ele, ele traz uma ansiedade então é... acho que eu resumiria isso em sobre a importância de aprender a gostar do processo e a gostar inclusive dos conflitos que vem com o processo né tipo o processo não é assim é... antes se ele fosse só trabalhoso ele é pior do que só trabalhoso ele é trabalhoso, conflituoso, às vezes ele é uh, contraditório e você não tem certeza nenhuma, mas você está lá fomentando o seu território, né? E isso é uma coisa que eu acho que vai ficar cada vez mais difícil em tempos que a gente tem tudo muito rápido, o, é, que as redes sociais fomentam essa hierarquia, né? Quantos seguidores eu tenho? Quantos eu sigo? Né? É, por quantos views eu tive é tudo hierárquico né é, e, a pro, e a prova e o interessante desse hierárquico né ser psicológico né que uma vez conversando com o Fábio Brasa que tem números é muito maiores do que os meus relatar a mesma chateação quando eu tenho os meus números baixos eu tenho os meus números baixos ele tem os deles só que o deles é, é, o dele é 100 mil, o meu é mil. Mas para ele é baixo, para mim também a frustração é a mesma. Né? E imagino o que seja a frustração de você ter mil, 10 mil, 100 mil, um milhão e continuar insatisfeito, né? porque você não está olhando para o território, você está olhando para a hierarquia. E assim, a hierarquia, o território é assim, o território você descobre, a hierarquia você é levado para ela, ninguém, você não precisa descobrir, você é jogado nela. Thank you.